Olá! Tudo bem? Tudo e você? Meu Melhor agora! Tudo ótimo! Nossa, achei que eu não, não ia dar conta de chegar aqui hoje, não? <risos> de manhã eu estava morrendo e aí do nada saí das catatumbas, passou umas três horas e voltei. Falei, o que, que é isso? Quem é esse ser querendo correr uma maratona? Vai entender, né? Coisas... <risos> da reprogramação terrena. É. Jesus, o que, que é isso? Eu, a gente Nossa. sabe o que é, né? Eu tô só enchendo o saco. A gente sabe o que é. A gente sabe o que é, eu tô enchendo o saco, né? Mas é, é uma delícia, é só se permitir, né? Deixar a onda vir. E deixar ela passar, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ótimo! Muito bem Maravilhoso! Estou feliz aqui! <risos> Ele está reinando aqui absolutamente entre as mulheres! Tá! tá no meio da mulherada! E aí, gente? Como é que foi a semana para vocês? Foi ótimo! Ontem eu também estava meio down! Hoje eu tô mais elétrica, mas está é. tudo bem. Vai ter, é só respeitar. Gente, aconteceu uhum. uma coisa agora antes da gente, né, de fato começar? Assim, eu, eu, eu confio muito no trabalho que a gente faz, de verdade, Essa assim, a confiança só aumenta diariamente. Digo no, na questão do humano, do racional, da energia velha, né, que fica ainda... Sim. Só que hoje foi o pipoco final Para, assim, se eu tinha qualquer sombra de dúvida De qualquer coisa para eu cientificar E até se a pessoa concordar e vir à tona para poder falar é, Falei para ela que eu não iria falar o nome Mas é a segunda sessão que acontece isso Eu e essa pessoa ah, Como ela já está predisposta a liberar os medos Eu entro em contato com a alma dela, e ela fala para mim e o corpo fala, ó, oh, eu tô exato na minha missão certa, não tem nada de errado aqui, uh, e eu estou pronto para liberações, ele fala então, não a primeira vez uh, ela não me falou nada tá ela não queria muita conversa ela queria energização, ela só veio me procurando para fazer reiki, eu falei ah, eu vou fazer umas coisinhas a mais e a gente ela tá bom quando eu entrei no campo dela uh, na primeira sessão veio uma cena e na segunda, outra, eu vou já mesclar as duas e trazer para vocês a constatação. Na primeira, mostrou muito dessa encarnação, é uma mistura de outra, ela trazendo medos de outras encarnações e tendo que passar por coisas similares, mas não chegando no desencarne, tá? Para ela liberar esses medos. Então, você entende que às vezes um acidente você fala que é horrível, não é? Ela tinha que vivenciar para liberar aquele medo. Então, primeiro mostrou ela pequenininha. Ah, se afogando e uma pessoa de idade tirando ela nessa existência. E na outra sessão, veio ela cortando o dedo. Só que da hora que ela cortou o dedo, eu a vi direitinho com o cabelo preso, assim muito medo de coisas que cortam, faca. Ah, mostrou uma cena de uma outra encarnação, ela decapitando o próprio braço. né E aí a gente cuidou dessas memórias e tal. E foram energias completamente diferentes que a gente trabalhou. Hoje eu senti que era uma coisa muito física, a gente, é, mais nela A gente tá fazendo um trabalho mais de energia física Porque ela trouxe tudo isso pro corpo Bom, na primeira sessão A gente não tinha falado nada Ela ficou assim Eu me afoguei Quando eu tinha tal idade Quem me salvou foi essa senhora Minha, minha, minha avó Como é que você sabe disso? Eu não sei, teu corpo me falou E hoje ela mostrou assim a mão com o dedo cortado e falou eu cortei hoje na hora do almoço e eu estava com o cabelo preso do jeito que você falou só que eu tenho medo de faca a vida toda a vida toda faz todo sentido isso então assim Sim. gente assim só estou trazendo para vocês a a beleza que o corpo o corpo está trazendo esses sinais do nosso inconsciente então se você está passando por uma situação ou ai quebrei o pé eu não sei o quê, Entenda que isso é só um sinal e está suavizando Porque tudo que a gente está guardando no inconsciente, como medo Está se reproduzindo para você li, literalmente liberar essas memórias, tá bom? Não está nada de errado, você está down, tá não sei o quê Você está liberando, então é só a gente encarar com uma outra, com uma outra perspectiva Então eu quis trazer isso, está tá acontecendo muito nos atendimentos, isso da... A pessoa que tá muito permissiva e não luta dizendo Ah, tô ótima, não sei o que Não, gente, você encarnou na Terra, você não tá ótimo, não Vamos encarar a verdade, né? Vamos Vamos cair na oh, real oh, cair na... Mas você é ótima, sua essência é maravilhosa, perfeita Mas a gente tá reaprendendo, lembrando, né? Então, assim, é, é, é maravilhoso quando o próprio espírito se diz, né? Essa é a verdade. Então eu vento, e aí as liberações elas vão sendo mais contundentes, dependendo da permissão uh, da pessoa que escolhe ver. Tá bom? Mas maravilhoso, assim. Então tá rolando, é verdade, tá, gente? Assim é muito mais profundo. Então não acha que você tem que viajar para outro lugar. O teu corpo vai sinalizar tudo, porque você uhum. tá vivo nesse corpo e teu espírito tá aqui. Tá bom? Era só isso que eu queria falar Eu não resisto mais, sabe? Tô seguindo é. seguindo isso, isso, isso. Bom A Beth inspirou essa live Então eu vou deixar ela trazer Que eu tô aqui no fervo Uma coisa Sabe? Então eu vou deixar Vou deixar a Beth conduzir E vou no flow do, do que tem que ser <risos> gente, quando quando eu intuí né, que era a Mãe Maria e que a gente ia falar sobre paz, isso tem tudo a ver comigo, né, e tem tudo a ver com a Marise e também com Deus, né? Porque nós canalizamos a Mãe Maria, esse ser de imensa luz, né, de tanta amorosidade, tem tanto nos pedido que a gente se torne os filhos da paz. Isso. E eu já estou aqui bem todas. emocionada. Ai, ela é linda. Sabe, Beth, eu estava há pouco fazendo essa, esse resgate de memória dessa pessoa. E ela estava assim bem... Sabe quando você vê um pouco mais nítido? Que ela falou que eu estou trabalhando muito com energia física agora, né? Que eu estou integrando mais... Aí eu olhei por um segundo e falei, cara, isso tá acontecendo mesmo? Que era tão real, igual eu tô vendo vocês, sabe, por um segundo, assim. Mas eu tô lá no escritório e ao mesmo tempo eu tô nessa câmera aqui com a Mãe Maria. Olhava assim pra ela e ela só você. ela só lia os meus pensamentos. Ela colocou a mão no meu ombro. Você não tem mais tempo pra isso. Você não tem mais tempo pra duvidar. Chega Olha bem O que está que acontecendo com todos vocês é. E eu falei É verdade, mãe É porque tá tão nítido ela lógico tipo, Você está Ficando o teu corpo físico Ele está se utilizando para ver Na mesma alçada É comum que você assuste né? Você via de uma maneira mais holográfica Agora você está vendo de uma forma mais contundente Está tudo bem tá? Para Sim. Vocês precisam parar de desconfiar de todas as camadas que vão ser reabertas. Né? E aí, foi gostoso aquilo, porque era uma dúvida nada, era tipo uma pedrinha, sabe? Assim, de verdade, porque eu já fui de duvidar. Falei, putz, que, que coisa linda. Então, assim, gente, ela, ela é a grande mãe, ela tá fazendo um trabalho muito muito sério, junto com o Mestre Jesus, né, na Terra. Assim, mentor de todos nós, ela acolheu a gente em muitas outras encarnações. Ela, ó estar tá aqui, um a um, fazendo um trabalho minucioso em cada memória, em cada trauma, em cada fractal, em cada nome que Jesus PQV, que o povo dê. Entendeu? É muito é muito lindo, né? É bem por aí. É bem por aí. E a gente se conecta a essa frequência de, de amor toda vez que a gente abre o nosso coração para receber. É a partir desse espaço de abertura que a gente consegue acessar essa grandiosidade dessa luz que eles transmitem e que a gente pode receber se a gente escolher. Amados filhos da luz, que lindo momento do coração, assim como os outros que aqui se encontram, batem nisso numa só felicidade. Vocês não têm noção de quanta, quanta coisa está acontecendo. Para que vocês possam, enfim, despertarem deixar adormecimento de tanto tempo. Vocês pensam que são apenas os canalizadores que trazem para vocês essas mensagens que fazem esse trabalho. Não, queridos. Todos vocês estão no trabalho. Todas as suas escolhas levam vocês para um novo espaço, aquele espaço que você está escolhendo dentro do seu ser. O seu ser já está reconhecendo qual é o seu caminho. O seu ser já reconhece a sua luz. e reconhece que esse caminho está te levando de volta para você. Nós estamos aqui apenas observando, fazendo parte dessa paisagem e vibrando a cada momento, a cada frequência que vocês elevam mais um pouco. Vocês são os escolhidos filhos da paz. Aqueles que estão escolhendo viver as suas vidas a partir do seu mundo interno, escolhendo a não violência, escolhendo sair do embate diário das palavras, dos pensamentos, das ações, das atitudes e dos comportamentos. E tão grande é a nossa felicidade. Quando percebemos em vocês, muitas vezes, a luta interna em escolher a paz, ao invés de escolher os antigos caminhos, as antigas atitudes que vocês tinham, reconhecemos que há uma luta interna, mas que cada dia se abranda mais. Cada dia se torna mais fácil você escolher a paz e viver a paz no seu coração porque você já consegue reconhecer que fora de você as coisas já se modificam pela sua postura por essa energia que você já transborda nós convidamos vocês a permanecerem na sua busca porque vocês já estão encontrando então sinto a frequência de alguns, o cansaço como se estivesse prestes a desistir porque não sabe qual é o caminho o caminho é seu ele é interno não busque fora quando você está fora você está buscando Lugar que não vai lhe trazer a clareza, busque dentro de você. Esses filhos que se encontram, trazendo essas mensagens para vocês, abram seus corações cada vez mais e tornam-se cada dia mais pacíficos. E através do exemplo e do amor que colocam em todas as suas ações, demonstram para vocês que essa possibilidade está aí e que também é para você. Não abra mão disso que está aí para você filho amado, tão querido todos vocês, eu os abraço sempre que posso, cubra as suas dores com o manto da tranquilidade e fico imensamente feliz quando tenho a oportunidade de estar com vocês, posso dizer que de uma forma mais direta quando posso trazer essas palavras faladas através desses trabalhadores que se colocam à disposição para essa tarefa. Amados, nunca se esqueçam do quanto são amados, do quanto são queridos por nós e do quanto estamos próximos a você. Abram-se para o seu ser e elevem cada vez mais a sua frequência, vibrando na luz e na paz. Vocês são os nossos filhos amados. Vocês são os filhos da paz, aqueles que farão uma diferença nesse processo de transição. Levem a paz... Para que ela se perpetue em todos os corações, receba é o nosso amor e a nossa gratidão e neste fluxo e nesta conexão, não. Você não vai falar por nós. Você vai falar. Você, mestra de si, a própria fonte é criadora de si. Fale. É chegado o momento de você se entregar a você mesmo para sempre. E assim todos nós. Eu, não só Marise, como muitas versões de quem eu fui em tantas galáxias, em tantas passagens, em união com a nossa amada mãe, com o nosso amado mestre Jesus, com muitas raças das quais nós já experienciamos viver, em múltiplos corpos Em muitas dimensões Desde a poeira Ao nada Estes somos nós Desde o núcleo central De uma consciência planetária Estes somos nós Desde um sol escaldante Dando vida a todas as vidas Estes somos nós Estes são todos vocês Então Hoje Eu convido não apenas com a força daqueles que são mais antigos e trabalham para nos ajudar, mas também com a verdade sobre quem vocês são. Sobre a verdade, sobre a fonte criadora de quem vocês são. Então eu convido para que vocês fechem os olhos, para acionar esta fonte criadora que está pulsando em seus corações aqui e agora. Só percebam que o coração vai começar a acelerar. E uma vibração sutil em sua boca, em sua garganta. E um leve toque entre as sobrancelhas. Vocês não buscam por Deus. Ele está pulsando agora aqui. vocês podem imaginar brincar acessando um raio de luz imenso como um cristal e se verem se aproximando tocando gentilmente neste cristal com as duas mãos e percebam um fluxo de energia passando por seus corpos. E vejam a si mesmos sendo congruídos nesta força cristalina que faz com que você se banhe desta paz, desta inteligência, deste eu sou Jamais Vivido tão somente fora Mas e principalmente No centro da sua maestria E se reconhecendo como um verdadeiro mestre Percebendo que as dúvidas se cessam Percebendo Que você Sempre se tratou Daquilo que chama de Deus Um lugar A única Frequência Amorosa Que existe neste universo Você Então quando nós Dissemos que vocês estão longe De casa É porque vocês estão longe de vocês mesmos percebam em seu peito e esta luz atravessando o teu estômago dissolvendo as estratégias endurecidas de uma energia desnecessária e vocês se enviando esta mensagem eu sou o Deus em mim e percebam que em uma única frase A luz inunda Inunda seus braços, suas pernas E vocês começam a se envolver Pela mais pura luz Dissolvendo Principalmente aqueles que já escolheram Em união Com todos aqueles que vocês mais acreditam do que vocês mesmos porque nós realizamos em outra estratégia as devidas comunicações por amor a vocês. E vocês mesmos, como o meu eu aqui falando, numa outra camada dimensional, cuidando de mim mesmo, porque eu não acreditava em mim. São vocês mesmos, se trazendo o caminho. Então percebam seus corações inundados. Percebam este encontro. De não tão somente olhar aqui para baixo, mas de se inclinar, olhando para cima e vendo o fluxo energético de quem você é. E perceba que um algo está acontecendo aqui. Porque a tua luz é tanta que você se sente a própria terra. A sua luz é tanta que você se encontra no colo daquilo que você chama de Deus. A paz é tanta que você não consegue descrever. O amor é tanto que faz você simplesmente Entender do que você é feito Nós não precisamos mais criar Caminhos Difíceis E distantes de quem nós Verdadeiramente somos Basta apenas Começar a olhar A força Da grande paz que está retornando ao seu ser É a força do universo É a força das estrelas É o nome que vocês quiserem dar Porque não importam mais os nomes Desde Hilarion memória Nada, Sananda, Portia, San Germain, Lanto, Kutumi, Serapisbein. E todas as civilizações já ascensionadas em tantas camadas, em tantas adversidades pelo universo, em centenas de raças que vocês até se assustariam se avissem, sendo que vocês mesmos já passaram pela experiência corpórea. Tantos nomes, tantas referências, tantos lugares e cada um sendo quem o é. E é este resgate que vocês estão passando agora. Aprendendo a resgatar a si no amor. E quanto mais vocês fizerem isso. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Vocês vão deixar de lembrar de quem vocês são. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Então percebam a esfera dourada abraçando todos vocês em um alinhamento cristalino de seus corpos, trazendo a verdade. E quando eu digo cristalina, é porque estamos usando a energia dos cristais da terra e de outros mundos. Apenas usem daquilo que vocês são feitos e deixem transmutar este peso que vocês carregam em seus estômagos e digam eu só aceito eu aceito Eu aceito voltar A ser quem eu sempre fui Eu aceito voltar A ser quem eu sempre fui Só sinto Só percebo Porque pela primeira vez Hoje Vocês estão Verdadeiramente se abraçando Com sinceridade Com apreço Com esperança Tendo coragem De ver as profundezas Que existem em tua alma Não há mais nada O que tenha de ser feito A não ser Seguir Lembrando de quem você é Então hoje você não pede Mais a ninguém Porque a grande verdade É que você sempre pediu a si mesmo Para não viver em circunstâncias desastrosas. Era pedido ajuda porque vocês não viam a possibilidade de se tirar daquela circunstância porque vocês não acreditavam em vocês. Mas agora muitos de vocês estão se tornando responsáveis por suas vidas de fato sempre foi mas agora de fato então você não recorre a nada fora você recorre dentro de você e o teu próprio magnetismo Atrairá o desenho necessário De pessoas, coisas ou fatos Para você continuar a sua caminhada Respirem E se façam favor Não apaguem de jeito nenhum A lembrança que foi ativada Em seus corações eu hoje sou Marise, mas num plano dimensional, já ascensionada, me chamo Rina. E a bem da verdade é que ninguém ascensiona, porque vocês já o são. Vocês que criam as etapas e as dificuldades. Mas e se eu disser que não tem etapa? Como seria? E tudo bem. Minha parte criou um caminho porque ela gosta de brincar. Não é errado. Mas façam bem feito. Porque o é um mundo de dores... Acaba hoje, caso você escolha. Respirem, respirem a própria luz. Respirem a própria maestria. Na verdade que tudo são mestres. Seguindo nesse caminho, vamos levá-los agora a experimentar o seu eu de quinta dimensão. Nessa respiração profunda, visualize agora um corredor de luz. Acima do seu chakra coronário. Você se biloca sua consciência para dentro desse corredor e sobe na velocidade do pensamento. A sua chegada é no portal da ascensão aonde um irmão irá lentamente abrir um pedaço desse portal, já que vocês não podem adentrar, ou então não voltariam. Ao abrir uma parte desse portal, você sente agora, na sua consciência e espírito, a energia da quinta dimensão. Visualize agora, caminhando e agindo como um ser de quinta dimensão. Sinta a paz, o amor, a leveza que experienciamos aqui. essa é uma oportunidade de lembrarem em seus corpos a sensação dos movimentos do seu poder criador que nessa dimensão é completamente utilizado e vocês esqueceram. Perceba como você manifesta tudo ao seu redor. Por mais alguns segundos, você pode experimentar essa experiência. vamos levá-los agora para o Lago de Cristal em Arturos. Visualize a sua consciência chegando num caminho de luz. E uma construção que tem o um aspecto de uma grande tenda de vidro. Você adentra a essa tenda e visualiza um grande lago. No centro desse lago há um cristal etérico gigantesco. Você senta na beira desse lago e sente a energia desse cristal. Mole seus pés. Perceba o quanto essa energia atua em seu corpo. E ativa as suas memórias cristalinas. Seu DNA cristalino agora começa a ser ativado mais profundamente. Relaxe e permita esse processo. Você continua sendo seu eu de quinta dimensão. Perceba a energia de Arturos. Ao redor do lago há vários irmãos de várias raças diferentes. Há mestres ali. Há outros irmãos da Terra em meditação. Perceba se você recebe alguma mensagem de alguém. Se você Recebe de algum irmão arcturiano algum movimento ou mensagem? Afinal, muitos de vocês, ou todos que aqui estão, tiveram uma vida arcturiana. Quem sabe, alguns de vocês encontrem seu fractal arcturiano. E relembre dessas memórias e essa energia. Aproveite esse momento. É a sua experiência multidimensional. bem. Agora você se levanta e retorna para a porta dessa tenda. Segue o um caminho de luz. E ao fim desse caminho vai constar novamente o corredor de luz, com o qual você viajou até aqui. Você entra nesse corredor e desce na velocidade do pensamento. Ta ta ta ta ta Alguns centímetros acima do seu corpo. E você vai retornando ao seu eu humano. E entra novamente em seu corpo em perfeito alinhamento. É hora, meus irmãos, de integrar o seu eu universal, o seu eu cósmico, a sua origem galáctica, e que se fundir ao seu eu terra e a sua natureza é o movimento da integração de seu corpo, alma e espírito. É o momento de vocês se tornarem seus eus superiores. Nós somos os Arcturianos. E gostamos de nos conectar com vocês. Saudações. Que suavidade, né? Que contorno Belíssimo Tão verdadeiro Ai, posso contar o que eu vi? Pode Tá por tá, tá. é, Quando a Betty começou Foi Foi amaciando as crenças Das pessoas Eu vinha disparando Um as energias assim, amorosas, como a nossa grande mãe, né? Desverdeada, com branco, rosa, e abraçando as pessoas, né? E sendo colocado numa linha do tempo para também ser ativado quando outras pessoas assistirem, e também se tornando uma gravura na memória do planeta, para que qualquer pessoa que tem algum vestígio similar se conecte a isso. Então é muito complexo, assim, foi se formando. E aí foi dando uma suavizada, sabe? Nas crenças, as pessoas foram soltando um pouquinho as resistências Alguns até não acreditando muito que estavam fazendo uma beleza, tá tudo certo, porque rolou E aí disso foi elevando a vibração em cima da confiança De só acreditar mais na mãe do que neles E quando coloca nessa, nessa validação que ela trouxe A criança fica válida Nossa, sua amada, né? E aí veio um outro estágio, né, que aí entrou eu, eu mesma, a Rina, né, que ela é uma mestra sensa em quinta dimensão, ela é toda dourada, e, e aí quando eu tava me comunicando, eu tava passando por, pelo lanto, pelo cutume, pelo amor, por um monte de gente, eles, não, vai em você, porque agora é a hora da validação, você não é mais bebê, <risos> Ai, tá bom! Ai, tá bom! Ai! E aí eu me vi uh, em comunhão com a... lá eles falam Rina, né? Mas Rina, vou falar em português, né? Rina, né? O acento. Rina. E... e aí eu fiquei toda dourada. E aí ela mostrou isso no centro, no nosso corpo físico, não fazendo com que a gente Trasse um caminho para chegar, né? E aí come... meu coração começou a disparar muito. Sabe? Falei, nossa, o que, que é isso? E aí ela, ela mostrou essa, essa visualização Ela falou, é só você querer tocar o teu próprio cristal é, é só você se ativar nele Você coloca a mão e se torna um Então eu vi várias pessoas fazendo isso E trazendo uma sutileza para o corpo Acalmando algumas regiões, relaxando E aí um pulsar de luz dourada foi para todo o planeta assim. Sabe, foi lindo Só que o que aconteceu Disso Dessa validação Foi feita uma análise do grupo Que está aqui Que mesmo fazendo tudo isso Eles ainda não Eles ainda não acreditam Eles ainda mais se apoiam no outro Essa construção do eu ainda Ela está muito assimilada eu, eu preciso de mais Eu preciso de mais Aí eu vi o fluxo da conexão arcturiana chegando no mar, porque eles entenderam com, com muito carinho que muitos não se, não se veem como ascensos, eles, e aí começou essa subida, porque a pessoa ainda tem a, a construção do caminho, que está tudo bem, né? como a Rina falou, está tudo certo. Então aí começou, tá, tá, tá, tá, tá. E havia esse tubo luminoso, que, como eu tô vendo esse fio. Eu gosto de falar isso para vocês entenderem a clareza do que é, né? Não sou psicótica nem esquizofrênica E aí subiu esse tubo. Eu falo que né? Vai é que o povo acha não toma tarja preta, nada contra quem toma. E aí foi subindo, tu tu e, e um fluxo do pulsar, energia leve, brincalhona dos arcturianos. E o mais incrível é que é, eu, eu sentia toda essa energia de Arcturus nesse lugar específico, que eles fazem isso direto, banhando as consciências ali, para a pessoa ter um pouco, pegar um pouco da leveza do que aconteceu já ali, né? A própria pessoa numa outra experiência, encontrando parentes. Só que eu vi muito, muita criança Arcturiana, tinha muita. De várias raças, mas principalmente a, a nova era, né? New Age ali. E eu, caramba! Que... E eles eram muito, muito legais. A gente se divertia e se comunicava, criando coisas com a mente, aí vinha um fluxo, sabe? Criando bolas energéticas. Só que não tinha movimento físico, né? Era com a mente, era muito engraçado. E tal, A bola energética de água pá, molhava e eu, o que você fez? E eles riam, caca, caca, era muito divertido e tava vários níveis de mestres ali pela galáxia. Foi um encontro assim, e muito leve, muito sutil. E eles com todo o amor da vida, fazendo a leitura da mente ainda das pessoas que estão aqui, entendendo que ainda acredita que é muito distante essa coisa da ascensão. Então, eles falaram num nivelamento que é permissivo para vocês acreditarem porque vocês ainda acreditam Que precisa do caminho Ai gente, isso é amor, né E aí na hora da volta aí Vi vários, vi Jesus em muitas Composições lá também Passou uma mensagem linda lá para todos Foi maravilhoso E no retorno Vi vocês descendo é, Eu vi esse portal Da ascensão e boa parte De vocês se integrando E se reconhecendo com, Porque abriu esse portal e, e tinha vários de vocês lá, vários que estão aqui, tá? Eu, eu vi um a um, lindo assim, então alguns voltaram no tubo e parte, ficou um tempinho ali abraçando e quando entrou teve a oportunidade de abraçar em carne Jesus, Maria, toda a galera, mas era... De uma veracidade, assim, de tocar na pele, assim. Meu Deus! Toda empolgado olhando pra mão, olhando pra vestimenta. É isso mesmo? Eu então tô tocando isso. Que legal! É real! Aí eles, é, lógico que é. E vocês, e vocês parte de vocês, do inconsciente, de vocês se divertindo, assim, com, com esse reencontro com vocês mesmos, né, que não muito distante gente de de ego de é, é tá em casa de verdade sabe é, a gente conseguiu só que vocês precisam acreditar que a gente conseguiu Mesmo. sim né e aí foi só isso <risos> Quando você falou aí dessa questão de esquizofrenia, etc, tá de preta. quando eu comecei a, a dar comunicação no Centro Espírita, né eu, eu passei por uma série de reflexões internas né? comigo mesmo porque eu dizia assim, eu não sou louca. Né? Então, se eu não sou louca, se eu nunca fui com médico, se eu nunca tomei médio, então esse negócio está existindo mesmo. Eu não sou escritora, para inventar tanto... História, né? Porque cada dia era uma história diferente Cada dia não, cada comunicação Era uma história diferente Aí eu me convenci De que aquilo Era real Quando eu me convenci de que aquilo era real né? Passou um tempo Estou eu aqui canalizando Então quando eu comecei a canalizar Eu não passei de novo por esse processo Porque esse processo eu já tinha passado lá atrás Eu já sabia que eu não era louca Então <risos> Mais fácil aceitar o processo. Mas que de vez em quando eu ainda duvidava, duvidava. E aí ele sempre me manda um recadinho, né? Por uma outra pessoa, por qualquer caminho, para validar aquilo, né? E diz, como criatura, tu tá duvidando? <risos> Tome! Certifique-se aí. Então, assim. É muito legal e é muito importante Às vezes a gente falar isso aqui Para as outras pessoas Porque a gente sabe que todos somos canalizadores né? E quantos de nós Ainda não assumimos Sermos canalizadores Não estamos falando Dessas consciências Porque estamos desacreditando De nós mesmos Da nossa luz, do nosso caminho E de que isso é uma habilidade Inata nossa Nossa Beth. Matheus. Meu Deus do céu. Caramba. Isso pra mim foi. Sabe o que acontece? Beth é, começou claro. a falar. Eu me vi dentro de vocês dois. Ai, amando cada pedacinho de vocês. Tanto carinho. Como a vida de vocês é importante. Todo mundo que tá aqui, nenhuma alma escapa. Nenhum poro, nenhum pelinho é, escapa desse, desse amor, a gente tá tudo conectado. gente não dá. Tem que parar de brigar, porque não está brigando com você, está brigando com o seu centro, está brigando com a sua família. Não, não, é, isso... Isso não pode mais acontecer, não faz sentido Não é mais o caminho é, é, é um brigando consigo mesmo Nessa loucura Porque as pessoas esqueceram que se trata de nós Uma única uhum. consciência fluindo Eu, De novo, gente, mas eu, é que hoje foi mais intenso Ai, Eu ouvi o ritmo da batida do coração E cada um tem um jeitinho um é mais aceleradinho Porque é jovenzinho, né? Esse ser Linda né? Os dois são lindos Sabe, uma coisa Que delícia Um mais elétrico A outra De uma outra composição E a gente usando essa mesma mistura Energética Codificada é, para criar diretrizes certas no planeta Para fluir em todas as ciências Em toda a inteligência universal Então por isso que falam que cada um é um, né? Cada um é uma assinatura Mesmo uhum. É que a gente vai fazendo as junções, né? Porque não dá para operar sozinha Porque não tem sozinho Acho que vocês entendem o que eu estou falando O fluir é a comunhão dos talentos o fluir é, não é essa divisão ah não gosto de você ai, ah, não concordo com isso não existe nesse lugar o que existe são é a união de várias batidas de coração numa única frequência que vocês sabem qual é, é do é amor, amor. então com quanto que a gente pratique né essa entrada no outro Mas igual eu fiz um um atendimento ontem, foi uma coisa muito especial tem sido, sempre é, mas é que tá ficando diferente eu até falei numa outra live que eu fiz, eu me curvei pra pessoa Sim. eu a vi enorme assim, eu me curvei, eu comecei a chorar muito, falei, mestra oh, obrigada e ela, que isso, Marisa, chorou e me abraçou. E aí ela se reconheceu como a mestra que ela é naquele momento. Não de, ai, nosso o título. Não, mestra de si, mestra de escolhas, mestra de responsabilidade, mestra de se fazer bem, é, mestra de saber que ela é importante. Mestra de se reconhecer como essa estrela. E foi tão maravilhoso esse encontro. E está acontecendo isso com muitas pessoas. Esse é o nosso trabalho A gente que tá né, despertando aí Ou já despertou, como a Rina falou é Fazer todo mundo lembrar é Tá na hora das pessoas se lembrarem de quem elas são De verdade, gente Parar de se contar história é Não achar que é só a mente que te leva para um lugar Mas perceber que o seu corpo tá te levando para o um lugar é. uhum. Precisa ficar usando aqui você usa os seus outros sentidos. Né? Mas ainda Sim. tem um caminho, porque foi escolhido por você. Mas uma coisa eu falo pra vocês: vocês já conseguiram. Já aconteceu. Agora você quem escolhe o dia que você quer para enxergar que isso já aconteceu, tá bom? <risos> Mas foi muito legal você falar aí dos atendimentos, que chamou a minha atenção que realmente os atendimentos estão tão diferentes. Né? Antigamente, eu, eu lia registros acásticos, vinha muito é, vida passada, vida passada, vida passada, e agora eu estou acessando a alma da pessoa, né? a história estelar da pessoa. E estou chegando muitas pessoas para mim do comando Asta Interessante que essas pessoas entram em contato Com essa energia do comando E dizem assim Eu intuí que eu tinha que falar com você Eu intuí que eu tinha que te contar <risos> A turma está se rindo, né? Vamos ver aí o que, é que vai rolar mais pra frente Maravilhoso Maravilhoso, gente que coisa linda, eu só eu só agradeço, viu? Por, por isso, por vocês terem escolhido, né, e não falo, né, sozinha. a gente não, não tá sozinho, me sinto fundida e, é, nessas histórias, nessas histórias que passaram, né, na Terra e em outras galáxias, né, me sinto fundida com eles, assim, lá, né, eles passando o recado, né, que eles também estão muito felizes, né, que é só a gente... Querer ver a verdade que já está acontecendo Logo, muitas manifestações físicas vão acontecer A gente não precisa ficar com receio de nada né? vai, vai vir mesmo Comunicação extraterrena Vai, vai acontecer e vai ser é muito engraçado, porque muitos de nós a gente vai olhar, né? Porque vai ter mesmo, igual as coisas que a gente vê no filme, ah, né, vai rolar um, logo mais. E eles falaram que a gente vai olhar, vai reconhecer os familiares, né? E vai dar um choro inexplicável e algumas memórias vão ser ativadas. É, algumas pessoas vão ficar muito aterrorizadas. Então vai ser todo um trabalho que vai ser feito ainda mais... De, de necessidade Surreal Ai, eu vou estar tá aqui, gente Eu vou estar tá aqui para ver isso Porque eu quero muito ver Aí eu eles, não é. Não Droga Não gostei de ouvir isso Mas eu vou ver de outro jeito, né? Tá bom, tá tudo certo A gente sempre vê né? Eles estão falando que a gente vai estar tá trabalhando lá Né? A gente vai estar tá vindo De volta De uma outra forma Gente, obrigada, de verdade. Até, Bete, eu tinha falado com o mar, eu, eu, eu tenho que sair mais cedo, porque eu tô com visita lá em casa, a gente vai, eu preciso ir pra natureza, mergulhar no mar, preciso ir na cachoeira, eu preciso. Então, eu, eu preciso ir lá que é uma turma linda. Tá, mas eu amo vocês, tá? Gratidão. Vocês, vocês podem continuar aí. Obrigada. Tá? Beijos. Beijo. Tchau, mestres Ascensos. Tchau, mestre Tchau. Mestre, mestre. <risos> é isso, que lindo. Estamos aqui vivenciando esses processos e experienciando né, essa. Essa possibilidade que até pouco tempo a gente não acreditava. Na verdade, a gente nem sabia que existia essa possibilidade. Hoje a gente está vivendo ela. E como a gente está vivendo, a gente pode dizer para todos que estão aqui e para todos que vão assistir: é real. É real. Acredite. É você. Acredite. E se você tiver dúvida, eles mandam alguma mensagem quase. confirmando para você dizendo que é real. Então, abra o seu coração, escolha, reconheça e vamos todos. Simbora. Minha gratidão imensa, Matheus, por esse momento lindo de estarmos aqui na nossa família reunidos e trazendo mais e mais e mais daquilo que a gente acredita como sendo o verdadeiro caminho, que é a paz. É isso mesmo. Gratidão, Beth. Gratidão, Amados. Vocês são um grande movimento de amor na minha vida. E... <risos> Só gratidão. gratidão a palavra vai ficar presente lá, aqui. Sim quem ancorou essa energia, quem vai assistir depois também, gratidão, que cada um possa tirar o melhor proveito desse movimento tão lindo que nós vivemos. Com certeza. Aí. Com certeza. Amo você, gratidão. Irmão. Até a nossa próxima live. Até a próxima.